sente se e faça três respirações profundas. Inspire conscientemente, enchendo o abdômen e tórax. Expire. Sem intervalos entre inspiração e expiração. Cada respiração você vai mais para fundo dentro de você. A cada respiração mais consciência de você. Permita-se agora levar a sua atenção para o alto da sua cabeça. E sinta bem no alto da sua cabeça uma linda flor de lótus. Sinta suas pétalas perfeitas. Sinta o caule desta flor descendo pelo seu canal central de luz até a sua pelvis, seus órgãos sexuais. Perceba as pétalas abertas apontando para a fonte. E com a sua intenção, pensamento, comece a inspirar a luz pura e perfeita da fonte para dentro de você. Ela entra através da lótus na sua coroa E à medida que a sua coroa se inebria e se preenche da luz supraluminal, ela transporta para o seu terceiro olho. E uma nova flor de lótus no seu terceiro olho se abre para receber essa luz que jorra em perfeição absoluta. E tão completo que começa a jorrar ainda mais para baixo, para o seu laríngeo, uma nova flor de lótus. A flor de lótus sempre se conectando às flores de lótus já ativadas acima dela. Laríngeo pleno de luz, superior diretamente da fonte. Jorra esta luz para o seu cardíaco, que linda flor de lótus que pulsa e expande no seu cardíaco, conectada com as flores de lótus acima dela, numa só pulsação, numa só expansão, repleta de luz, que jorra do seu cardíaco para o seu plexo solar. Supraluminal, perfeição absoluta. Nova flor de lótus ativada no plexo solar que vibra em uníssono com a luz supraluminal, com a fonte, jorrando e criando a flor de lótus no seu umbilical, no seu centro de vida. o seu umbilical com todas as suas emoções e sua sexualidade conectada em perfeição da lotus conectada aos demais lotos e à fonte e a luz continua jorrando em cascata ativando a sua pelvis. E essa flor de lótus do seu básico se abre de forma diferente. Parte dela está aberta para cima, conectada e recebendo o que as demais flores de lótus ativam e jorram. Parte dela se volta para baixo, permitindo que essa cachoeira de luz Jorre através das suas pernas, dos seus pés até o centro da terra. E no centro da terra uma nova flor de lótus, voltada para cima. O básico como um ponto de encontro entre as flores de lótus, do umbilical para cima até a fonte, e das flores de lótus, da Teca até a pélvis. Ao seu comando, veja essas flores de lótus girando. Num círculo de 360 graus. E à medida que elas giram, elas se expandem. E no giro delas, elas se tornam um único vórtex. Todas as flores de lótus unificadas numa única flor. E esta única flor se tornando o torus. O torus de luz dentro e ao redor de você. E no centro deste torus, a flor de lótus pulsa. Magnífica. Forte. Plena. Com a sua intenção e pensamento, você informa as suas células que este é o seu novo padrão de existência. Conectado céu e terra na perfeição absoluta, a perfeição que você é. apenas esteja aí sentindo a fragrância da flor de lótus em você perfeição dessas células, dessas pétalas, tomando consciência dessas camadas sobre as células que te impedem de assimilar todo e qualquer padrão inferior, porque de agora em diante a flor de lótus traz para sua vida apenas o que é cem por perfeito para você. Espire. Permita, autorize. Assim é. Assim é.